Ô, eu tenho uma preparada para você. <risos> Deixa eu fazer isso aí. O quê? Qual Essa o mágica, mudar a seda. Não, mas aí você tem que ser mágica, ele Se faz aí. Segue mágica que eu vou fazer, com todo respeito. Todo respeito, todo respeito. Ah, vai queimar a seda do cara, velho. Ô, <risos> eu tenho uma preparada para você. <risos> Deixa eu fazer isso aí. O quê? Qual Essa mágica, mudar a seda. Não, mas aí você tem que ser mágica, ele Se faz aí. Segue mágica que eu vou fazer, com todo respeito. Todo respeito, todo respeito. Ah, vai queimar a seda do cara, velho. Pô, eu tenho uma preparada pra <risos> Deixa você. Deixa eu fazer isso aí. O quê? Essa ah, mágica. Tem. Me dá a seda. Não, mas aí você tem que ser mágica. Ele Se faz liga aí. essa mágica que eu vou fazer. Com todo, o respeito. todo respeito. Todo respeito. Ah, vai queimar a seda do cara, velho.